Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje aqui trazendo o um tutorial da música Jardim da Inocência, ok? Só que essa é a versão da novela Gênesis, tá? Algumas pessoas me pediram esse tutorial. Eu tirei aqui, tal tá, o, o que foi possível tirar, né? Porque tirar do áudio da novela é meio complicado. Mas eu tirei, tá? E eu vou passar esse arranjo pra vocês. O bom é que a tonalidade ficou suave de tocar, tá bom? E vai dar até pra dar uma facilitada aí para você que é iniciante e quer tocar esse arranjo, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Também comenta o vídeo aí, ok? Outro detalhe, a cifra tá na descrição, tá? Vamos lá, então? Bom, deixa eu ver aqui a cifra, é, a música está em sol maior, tá? Então aqui eu vou primeiro aqui tocar aqui a base, tá? Bem simples, depois a gente vai dar uma comentada aqui no que tem aqui a mais rolando na música, tá bom? Então, introdução basicamente é Sol maior tá? Ré com Fá sustenido Aí vai vir um Dó Ok Vai segurar esse Dó um pouquinho e depois um Dó com baixo em Ré Ok É isso aqui, tá? Então poderia ser aqui, né? Tá vendo, ó? Dó com baixo em Ré, beleza, e aí começa a música, tá, ah que saudade, vou só segurar o acorde para você ver, tá, sol maior, que saudade, Ré com fácil sustenido. de ouvir tua voz, Dó, ao entardecer, Ré com quarta e Ré, tá, ah, que vontade, Mi menor, que vontade, Ré, de voltar ao jardim, Dó, da inocência, Sol maior, ok? Aí ele dá uma pausinha, ele cai num Dó aqui, ok? Depois eu vou tocar tudo isso, tá? Aí vem, se eu pudesse, vai ser Ré. Com baixinho Lá, tá? Você pode fazer aqui, Ré Com baixinho Lá, tá? Assim ó. Ou você pode inverter literalmente, tá? Então ele faz Se eu pudesse Voltaria atrás Mi menor E não faria Dó Ré Novamente o que fiz Sol Troquei minha comunhão o ré com baixinho lá novamente tá pela escuridão da noite mi menor em trevas tornei dó o meu de os meus dias dias acho que é isso né <risos> beleza então eu vou tocar primeiro essa parte todinha só segurando os acordes tá William que que eu posso fazer meu na novela tá bem simples, tá? Você pode só fazer uma pulsação bem de leve, tá bom? Vamos lá? Então, a ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer, beleza? aqui ah, que vontade, que Vontade de voltar ao jardim da inocência se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Beleza? Bem simples, tá? Aí vai vir a segunda parte agora, que é A que vontade de andar contigo, né? Vai ser sol, tá? A que vontade de andar contigo, ré com Fá sustenido. Pelo jardim Mi menor na vida, aqui na viração, no Vi vai ser Ré da viração do dia, cai em dó, beleza? Repete a mesma sequência, tá? Pegar em tuas mãos e voar. Tá vendo? Só o Ré com Fá sustenido. Pela imensidão da terra. Mi menor. Ré. E te adorar. Dó. A ah, que vontade. Sol. De dizer a ti. Ré com Fá sustenido. Tudo que aprendi. Mi menor. Ré. Neste jardim. Dó. Aí agora vai vir um ré. Jardim da inocência Beleza? Bom, vou tocar essa parte só segurando os acordes Vamos lá Há ah, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração do dia Pegar em tuas mãos E voar pela imensidão da terra e te adora, a ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência? Beleza hiper-ultra-simplificado, tá? É... Deixa eu só tossir um pouquinho. <coughs> Desculpa a tosse, gente, tá? É, eu também, né? Acabei pegando esse vírus maledito aí, tô me recuperando, tá? Mas eu não posso parar, né? Então vamos lá, tá? Você aí que tá vendo esse vídeo, se quiser orar por mim, eu aceito a tua oração, tá? Entrei pra estatística aí, vamos lá. É... Na novela, a introdução da música, ela começa aqui, quer ver, ó? Tá vendo? Beleza, aí faz. Beleza, aí depois faz de novo, né? Acho que é aqui, né? E depois vem pra cá pra entrar a voz ó. Tá? Eu vou tocar devagarzinho pra você ver, tá bom? É, do jeito que eu passei anteriormente já dá pra segurar a música, tá? Mas se você quiser fazer mais arranjadinho vai dar isso aqui Então vamos lá ó. Ó, Vou fazer aqui com o dedo aqui, Tá, ó Então aqui, ó, sol, ré, fá sustenido e dó. Só isso, tá? Então, ó. Beleza? Aí vai ser isso aqui agora, ó. Assim o acorde, ó. Tá? Dá uma olhada aí, isso aqui é um dó com sétima maior, tá? Aí vai fazer Outro Dó com sétima maior, tá? Aí, segurando o Dó, ainda vai fazer de novo. Beleza, de novo. Aí, em seguida, vai fazer aqui esse acorde, ó. Tá? Que é <coughs> um Dó com baixinho em Ré, tá bom? Beleza? Então, essa é a introdução, Tá? Quando ele entra cantando, é, ele, a, gente vem, a gente vem numa ideia num um piano mais agudo, né? Ah, que saudade, tá vendo? Que saudade, ó o, o, o sol, como é que eu tô fazendo, ó? saudade, você pode fazer o récord fastinho daqui ou aqui, ok? Saudade de ouvir tua voz, aqui o dó vai ser um dó com sétima maior. Ao entardecer Aí o Ré com quarta vai ser aqui, ó Beleza? Vou tocar uma vez Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Beleza? Agora vai vir o Mi menor, né? aqui vontade. Que vontade. Ó, oh, Mi menor tá aqui, tá? Olha bem aí. Que vontade. O Ré aqui, tá? É... De voltar ao jardim. O Dó aqui. O dó com nona, tá? Da inocência. Sol. Aí ele faz. Ah, até esqueci Eu sei que ele vai cair aqui no Dó com sétima maior Tá assim Ok ah, Vocês desculpa, tá gente É, é que Tá uma suadeira braba aqui é, Cadê? Então, ah, Que vontade, que vontade De voltar ao jardim Da inocência coisa aqui tá mas é isso é com sétima maior se eu pudesse tá tá vendo que são todas regiões agudas voltaria atrás beleza tá vendo então ó ré com baixinho lá mi menor e não faria dó tá novamente o que Fiz. Aí assim você vai vendo os acordes, tá? Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei. Aí aqui ó, tá vendo? Vai rolar uns acordes com sete maior, tá? Aí você tem que estar tá pronto para fazer, ó. Ou aqui. Vou fazer as opções aqui, ó. Pode ser... <risos> pode ser aqui ou pode ser aqui. Tá? Em trevas tornei os meus dias. Esse Ré com baixo em... Dó com baixo em Ré. Você vai fazer aqui, ó. Tá? Ó. Não deu pra eu tirar todos os detalhes, tá? Porque eu peguei ainda agora antes de gravar. Então, ó. Hoje é segunda, né? É, vai dar 7 horas da noite e eu ainda tô gravando, tá? Então comecei a tirar essa música, era umas 6 e 30 é, E aí já comecei a gravar aqui, tá bom? É, bom, continuando então, a ah, que saudade. Aí você pode vir sempre nessa ideia do, do piano, né? Bem calminho. Tá vendo? A ah, que vontade de andar contigo. Tá vendo? É que faz tenido pelo jardim na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar a ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim Jardim da inocência tá vendo então eu coloquei os acordes aí na tela tá você viu que eu tô só segurando mesmo que é para você poder ver tá copiar e depois lógico trabalhar esse arranjo tá com tempo e calma para poder executar ele tá bom gente me perdoem, tá? Pela minha situação que eu tô suando aqui, é... Bem complicadinho gravar com esse coronavírus no corpo, viu? Mas eu tô aí lutando, aí tô firme e forte aí no tratamento, tá bom? <risos> é... E aí, assim, eu tô dependendo da minha disposição física pra fazer as coisas, né? Como eu tô melhorzinho agora, tô gravando aí, tá? Me perdoem aí por não ter tirado todos os arranjos, 100% tudo, mas eu acredito que esse tutorial mais a cifra que está aí na descrição vai ser suficiente para você conseguir fazer esse arranjo, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, tá? É, não esqueçam da cifra na descrição. E se você quiser ser meu aluno, tá? O link está na descrição, você vai poder estudar comigo, vai poder falar comigo e tirar as suas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus e até nosso próximo tutorial. Tchau!